Pessoas, não se desesperem. O vídeo não será apenas a minha pessoa falando sobre o evento, também irei colocar alguns vídeos e fotos do Kpop Play. Bom, olá pessoal, eu sou Vanessa e esse é o meu canal Kpop0611. Bom, é, hoje eu vim falar sobre o evento de Kpop que teve em São Paulo, ontem, sábado. Bom, não sei que dia vai sair esse vídeo, mas enfim... Foi sábado no colégio Polilogos, ou Polilogos, eu não sei. É um colégio coreano, no Bom Retiro. E, então, eu fui, óbvio, já falei isso. E eu anotei algumas coisas que aconteceram. Eu tive que digitar no bloco de notas, porque eu sabia que eu ia esquecer. Então, vamos lá. Quando a gente chegou, é, os portões abriam uma hora, mas o evento ia começar às duas. Então, eu cheguei lá mais ou menos 1h45, e daí a gente entrou, era 2h10, por aí. Então, até que foi rápido a fila e tal, e era bem organizadinho. Algumas pessoas ficaram com dúvida qual que era a fila do player 3, player 2 ou player 1, porque... O player 3 foi o que eu comprei, que aí você ganhava pulseirinha roxa, peraí eu vou pegar a pulseira, aqui a pulseirinha roxa. Aí você eles tipo primeiro você chega, passa na fila, aí não podia levar alimento nem água e tipo que eles tinham dito que podia levar água, mas aí chegou lá e não podia mais aí a gente teve que deixar as garrafinhas jogadas lá num cantinho e depois sei lá se eles doaram, não sei o que acontece aí a gente passou por algumas staffs que estavam revistando as bolsas, bolsos e também vendo se tinha alimento, essas coisas Aí a gente passou a próxima Que era pegar a pulseirinha O Player 3 foi o que eu comprei Que custava 25 reais Aí além da pulseirinha Você ganha um pôster espera eu vou pegar o pôster Esse pôster aqui Que tem um BTS aqui embaixo Depois vem O Twice um... Depois o God Seven E... Umas meninas que eu não sei quem são, e em cima tá o Seventy. Eu não sei se vai dar para ver, porque minha câmera é ruim, mas olha... Depois eu tento tirar uma foto e mostrar. Bom, depois de... Ah tá, aí o Player 2... Dro... <risos> Era de 45 reais, que era pulseirinha azul Minha amiga que estava lá comigo, ela pegou o player 2 E aí você tinha direito a participar dos sorteios é... Ganhava uma almofada que você podia escolher entre Twice ou Exo E o pôster também Aí o mais caro era de 80 reais, que você ganhava uma camiseta A almofada, o pôster a pulseirinha, que eu não sei qual era a cor. E... Também tinha direito ao sorteio maior, que aconteceu no final do evento. Que você... Concorria... 500 reais... De... 500 reais pra usar na Mike Shirt. Que é uma loja de roupas de K-Pop. Aí, então tá. Depois que a gente entra no evento, pega a pulseirinha. A gente vai pra fila, a fila dos brindes, que os brindes seriam essas coisas, sabe, pôster, almofada, tal, só que aí eu só pude pegar o pôster. Ah, tá, lá na fila eu consegui tirar foto com a Chuga do canal Nunca Pause o MV. Tipo que eu tava lá na fila de boas e ela apareceu lá falando com o pessoal e tal, instrui instruindo, tá certo falar isso? Eu não sei. Aí eu, eu fui lá e cutuquei ela assim, tinha gente perto dela perguntando sobre os valores das camisetas. E eu cheguei lá, cutuquei e falei, é, você tira uma foto comigo? Aí ela, ah, claro, aí ela já chegou perto de mim, aí eu abracei ela, nem sei como eu tive a coragem de já ir abraçando ela, mas tudo bem. Aí eu tirei a foto, porém, eu fiquei muito esquisita na foto, porque o meu óculos, ele não ajuda muito, entendeu? Mas tudo bem. Aí a gente entrou, tal tá, como eu falei, foi pra fila dos brindes. Aí, enquanto a gente estava na fila dos brindes, tinha um. Tipo, um cartaz gigante dos. Dos meninos do BTS. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá tirar uma foto com eles então, né? Já que eu não vou no show, eu tiro uma foto com cartaz. Aí lá fui eu, meu irmão tirou a foto que tava eu e a minha amiga. Tipo, que eu fui com. Eu fui com duas amigas lá. Uma eu fui mesmo e a outra eu encontrei. Aí essa que foi comigo, ela tirou a foto lá também e tal. Depois eu, colo, eu vou colocando as fotos aqui no vídeo, na edição. Aí a gente voltou para a fila, aí chegou uma moça, que era staff. ela veio para olhar o comprovante da compra e ver qual era o número do pedido para a gente poder pegar o brinde. Aí ela viu o meu plano de fundo do celular, ela, meu Deus, que coisa linda, que era o Bambam e o, pera, ai, meu Deus, até esqueci agora, mas eu vou colocar aí, e, e o guion, eu não sei falar, desculpa, aí, aí meio que a gente pegou os brindes, e tinha uma moça vestindo um hanbok que ela tava junto com, o mascote das Olimpíadas de Pyong... Não sei, Olimpíadas de Inverno de 2018, que vai acontecer... Que é coisa da Coreia lá? Ela tava lá com o Hanbok e tal, e do nada aparece a Midori atrás dela. Aí o povo viu a Midori, começou a gritar e correu atrás da Midori. Aí a Midori se assustou e os staffs fizeram uma corrente humana, sabe? Que aí um vai segurando o bracinho do outro pra evitar que o pessoal pulasse em cima da Midori. Mano, a Midori é muito fofa. Eu não imaginava que ela era tão bonitinha daquele jeito assim pessoalmente. Mas ela é muito fofa. Aí ela teve que passar correndo e aí depois a Jéssica passou junto com ela e tal. Eles correram e subiram pra tipo um camarote. Eu, tipo, porque é uma parte de cima que dava pra ver... O pessoal todo lá no anfiteatro. Aí ela subiu lá para meio que um camarote e ficaram lá. Depois a gente pegou o brinde e a gente foi para o anfiteatro. É, na hora que a gente chegou, já tinha bastante gente, mas a gente conseguiu ficar no, bem no meio do anfiteatro e a visão até que era boa. Enfim, aí a Tchuga foi escolhendo algumas pessoas, a primeira música foi. Bom, eu acho que foi a primeira música, porque eu não sei se eles já estavam dançando antes de eu entrar lá no anfiteatro, que era gigante, meu Deus, que lugar bonito. Aí dançaram Anídio, Bumbaiá, Onana e etc. Aí lá fora do anfiteatro tinha não sei se era uma barraquinha mas tinha um pessoal vendendo kim, kimchi, kimchi acho que é kimchi que é uma comida meio picante é, coreana só que eu não provei não deu para eu comprar porque eu não queria sair do meu lugar para ir lá comprar então eu não comprei então depois que o pessoal dançou e tal a Yachuga anunciou os convidados que eram a Midori, o Iago. A Jéssica, o, o Xi, que ele participava do Champs junto com o Iago, e. vamos ver. A Thaís Genaro e a Babi, do. Eu esqueci o nome do canal dela, mas enfim, depois vai estar tá aqui. E. Então, foi bem legal, tipo, a entrada deles, o Iago deu uma cambalhota, a Thaís Genaro dançou Bumbaiá, foi bem da hora. Peguei alguns vídeos do Twitter, porque os meus estavam terríveis. Então, eles começaram um debate, aí os K-popers podiam fazer perguntas para eles e tal. Foi bem dinâmico. Hum, o Iago ele cantou ao vivo como ele prometeu Ele cantou Vida de K-Poper e Tchau Hater Ficou muito da hora, tipo que a presença de palco dele é muito boa Por isso que, né, eu acho que foi até porque ele já foi trainee e já debutou também Então ele sabe bem como fazer uma apresentação, então foi bem da hora, tipo ele cantando Tchau Hater, eu cantei junto, é muito, foi muito bom, muito bom. É muito bom. Achar que tem amigo, chorar que tá sozinho, ficar dentro de um ninho assim, não te humilho. Não tem argumento pra bater de frente, como o professor Chagre entrou na sua mente. Achar que eu tô brincando, achar que eu tô usando, eu sou artigo lá e você só tá escuta o pão. Fala mais, chica mais, me dá toda a sua audiência. E quando tu falar, gosta, supe de liga, eu ganhei ah, experiência. Por isso, dá minha habilidade, você Deixão de tempo pra eu te mostrar onde fica a saída. Você não percebe, então não me esquece, posta alguma coisa e você já aparece. Pode retiar você na meu estresse cada clique que tu dá, eu já ganhei o meu cash. Você vê no meu vídeo, só pra dar dislike. Com mundo, um e eu te mato, só no kite. Dentro do Pokémon, outro é tipo um fubate. E se não tá gostando, alt f4, fecha o site. Depois, ele falou sobre o projeto que ele tem para o segundo semestre do ano que vem, que se chama Trainee Experience, que vai ser em um dia da semana, para o pessoal ter aulas de teatro, dança e canto. Acho que era só teatro, dança e canto mesmo. Parece ser bem interessante, eu vou tentar participar. Então, é, eu vou tentar participar. Aí, depois do Iago, é, eu não lembro se foi aula de coreano que um professor lá daquele colégio ele foi dar uma aulinha bem curta de coreano mas deu pra entender algumas coisas assim e tal e aí depois apareceu a Midori e o pessoal podia fazer perguntas pra ela, ela foi respondendo, ela falou sobre o intercâmbio, sobre como foi morar na Coreia, ela falou um monte de coisa. Só que, antes dela terminar, apareceu o Pyong. Aí todo mundo só dava atenção pro Pyong, uhum. não, nem ligava mais lá pra Midori que tava no palco. Aí o Pyong apareceu e a namorada dele ficou lá em cima no camarote e... O pessoal ficou lá no camarote, tipo, sempre que saía do palco ia lá pra cima. Então, eu e a minha amiga, a gente virava pra trás e olhava lá pra cima. fazia coraçãozinho, coraçãozinho assim e tal. Aí a, a Midori, ela olhou pra gente e fez coraçãozinho. Foi bem da hora. E depois o Pyong fez o show de hipnose. Ele preparou a gente e tal, ele fez três testes para ver quem podia participar. O primeiro teste foi das mãos, que, peraí, era assim, você ficava segurando as mãos, ele ia falando umas coisas, e na hora que você fazia assim, seus dedos não desgrudavam mais. E comigo deu certo, essa parte deu certo. Aí na hora que ele fazia assim sua mão desgruda, mas teve uma uma menina lá do fundão que ela não conseguia mais desgrudar as mãos aí ela começou a chorar e pediu ajuda, aí ele fez a pistola hipnótica e desgrudaram as mãos dela depois foi o, do, o da cabeça, que a mão tinha que ficar grudada na cabeça, mas a minha não deu certo e a outra era do ombro e a mão tinha que ficar grudada no ombro. Mas comigo não deu certo também. Então eu não pude participar da hipnose. Mas depois ele escolheu só seis pessoas para participar lá. Aí fez mais alguns testes, tal, brincou um pouco. E no final fez as pessoas é, verem o bias na pessoa que estava à direita dela. Aí o Iago Aleixo foi... Ele ficou do lado de uma menina que não tinha ninguém na direita dela. Aí, na hora que ela viu o Baias, ela acabou abraçando o Iago. Então, de todo jeito, ela foi muito sortuda. Aí, os outros viram os Baias também. Aí, eles se abraçaram e foi bem legal. E eu... seguinte, a partir de agora, eu quero que vocês imaginem e todas as ações acontecem. A partir de agora, todos vocês seis... Do seu lado direito, a gente acabou de trocar a pessoa, do seu lado direito, está o seu idol. Do seu lado direito está o cantor preferido de K-pop, seja cantora, cantor. Do seu lado direito está sentado o seu cantor ou cantora preferida. O seu idol são várias. Está do seu lado direito, sentado na cadeira Ou não está sentado na cadeira, mas está do seu lado direito Isso, agora o rosto desse Baias, desse iron Bem na cabeça, o rosto, o corpo, a voz, o cabelo Tudo exatamente igual, porque a gente quis fazer uma surpresa E no seu lado direito está o seu Baias, Está o seu cantor preferido de k-pop No seu lado direito Está o seu cantor preferido de K-pop E aí é incrível como os primos a todos E eles vieram aqui, convidando eles Ele está do seu lado direito E você sabe que é verdade, se você puder abraçar, já pode Você fica muito feliz de ver ele E ele está aqui no palco junto com você Sentado do seu lado direito Muito bem, do seu lado está seu idol Seu baia, é seu cantor preferido de K-pop Muito bem Sentindo ótimos Se sentindo bem 3, 2, 1 olhos abertos, olha pra mim tudo bem? Olha que feio <risos> que é? meu Deus tá tá depois do Pyong teve o Random Play Dance que aí foram, tipo, teve muita música muita música mesmo eu acho que depois vai sair o vídeo do Random Play Dance lá no canal do é, no canal Nunca pausa o MV, porque eu acho que foi ano passado que teve outro K-Pop Play e saiu lá o vídeo Mas eu acho que esse ano também vai ser assim Tipo que rolou muita música, eu dancei algumas, tipo eu fui lá pro meio Outras eu fiquei quietinha no meu canto dançando ali mesmo, porque não dava pra passar Tinha muita gente bloqueando a passagem Aí eu fiquei lá mesmo dançando lá e tinha vez que eu ia lá pro meio pra poder aparecer no vídeo. Aí eu dancei Something do Girls Day, bem hum, bem é, Bang, Bang, Bang. Vixe, agora é pra eu lembrar o que eu dancei, mas foram algumas coisas. E o do e o e várias outras coisas. Falei tiveram sorteios das fanbases que era só para quem tinha pulseirinha azul, infelizmente. Mas os prêmios eram muito da hora, tipo teve álbum, camiseta, fotocard. Teve uma hora que a Chuga passou lá no meio do pessoal dando é, cards do Lee Junsuk. E aí eu queria pegar. Eu puxei da mão dela, mas outra menina puxou da minha mão. E aí não deu muito certo. Fiquei chateada, mas tudo bem. Aí, no final, depois do Random Play Dance, aí o pessoal já podia ir embora. E no, bem na saída tinha os fanbases entregando alguns brindes. Aí eu peguei. Aqui é um marca página da... Team Shiny BR, ó, aqui e esse é do falecido Tio One mas é muito bonitinho, que é da Tim Noiza, mas é muito legal, muito bonitinho. E também entregaram esse folhetinho de uma de aulas de K-Pop eu não sei como funciona, eu sei que é em uma academia lá na Liberdade eu vou deixar na descrição mais informações sobre isso aqui aí o pessoal do Ponto K-Pop fez uma cobertura do evento e infelizmente não tem como eu assistir o Ponto K-Pop mas eu vou tentar ver pelo Youtube em algum lugar porque eu quero saber como que ficou a cobertura e esse foi o primeiro evento de K-Pop que eu fui, eu achei que foi muito bom, tipo, bem organizado, tinha gente legal, sabe? Os Youtubers, foi muito legal. E então foi isso. E eu queria falar... Ah, tá, agora não é mais sobre o K-Pop Play. Eu queria falar sobre o show do Mask, que vai acontecer... Aqui, bom, eu não sei se é um show, se é um fan meeting, eu esqueci. Mas eu vou, já estou com os ingressos aqui. Então, vai ser dia 2 de junho. E vai ser lá na Moca, no Teatro Gamaro. Eu acho que ainda tem alguns ingressos à venda. E vocês que não conhecem o Mask, eu vou deixar, tipo... Uma parte do, dos MVs deles aqui, o nome do álbum, só pra vocês poderem... É, poderem... Ah! Pra vocês procurarem e aí conhecerem um pouquinho, porque... Pra vocês não se arrependerem de não terem ido no show, porque vai ser bem da hora, vai ter High Touch também, que você vai poder tocar na mãozinha deles e tal. Então, vai ser bem da hora. Um pouco de mask pra vocês. pra vocês.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 Salva! Uh! E eu ia falar também sobre o aeroporto, que o BTS veio para São Paulo, e aconteceu uma coisa meio que decepcionou os fãs lá no aeroporto, tinha mais de 8 mil pessoas lá esperando eles no terminal 2, mas eles acabaram passando por outro terminal, porque provavelmente Disseram no jornal aí que a Receita Federal mandou eles irem por outro terminal. Não sei se é verdade, mas isso deixou os fãs bem chateados, porque, poxa, né? 8 mil pessoas esperando eles, estava organizado. É, o pessoal cantou a Nídia, tipo, eu achei tão fofinho. Tinha uma menina com uma flor na cabeça, assim, que nem o J-Hope. E tava tudo muito lindo, mas infelizmente eles não passaram por lá e hoje domingo tem show deles aqui segunda também tem show eu vou ficar acompanhando só pelo twitter mesmo e então era só isso o vídeo fica por aqui eu espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like se inscreva não esqueça de ativar o sininho porque eu posto vários vídeos e os dois últimos que eu postei, tipo, que tá com um pouco mais de 100 views. E os outros estão com 7 mil views, 12 mil views e, tipo, esses daí ficaram meio assim. Eu acho que vocês não estão ativando o sininho, então ativem o sininho. E, de novo, deixem seu like, comentem, compartilhem, inscrevam-se. Obrigada pelos mil inscritos, eu não sei se são 1.050 inscritos agora, eu não sei, não tenho noção. Mas muito obrigada e até a próxima.